O sucesso das quadrilhas que operam o transporte clandestino de passageiros no país depende de uma rede de informantes para evitar a fiscalização. Em três meses de investigação, o SBT Brasil descobriu como funciona um desses esquemas que garante lucro fácil, pondo vidas em risco. A reportagem é de João Fernandes e Ivan Flávio. um ônibus sucateado. Eles compram os, ve os veículos mais baratos no mercado, que não tem conforto, não tem higiene e não tem segurança da própria viagem em si. Mesmo assim, ele cruza o país transportando pessoas que nem fazem ideia do risco que correm. Vamos chegar lá, meu <risos> Deus! saímos de são paulo o destino Goiânia. 450 quilômetros percorridos o motor velho não aguenta o socorro vem da concessionária da rodovia o, é muito bom, tá? o veículo segue jornada soltando uma fumaça preta a rota usada para escapar das fiscalizações é muito perigosa cheia de curvas e trechos de terra Pouco antes de atravessarmos o rio Paranaíba, no limite de Minas e Goiás, o ônibus quebra novamente. Agora o problema é mais sério. Tem uma aqui, ó. A paisagem do cerrado brasileiro revela que estamos no meio do nada. Aqui não existe sinal de celular. O silêncio só é interrompido pelos carros que passam em alta velocidade. Depois de uma hora parados. para os passageiros e para o dono do ônibus, que descansa deitado numa cama improvisada atrás do motorista e que só acorda para receber notícias sobre fiscais pelo caminho. Começa a chover lá fora e dentro do ônibus. Chegamos em Caldas Novas, cidade conhecida por suas estâncias de águas quentes. Aqui o clima esquenta de verdade. De surpresa, fomos obrigados a descer antes do destino final. O dono do ônibus e os empregados conversam preocupados. Nesse momento, o medo dos clandestinos era da blitz montada por policiais rodoviários federais e agentes da NTT. Com a fiscalização, se o ônibus entrasse em Goiânia, seria apreendido e pagariam quase 20 mil reais de multa. A NTT que justifica o valor é 12 mil do ônibus. Mais 4 mil de multa, mais pedágio do homem. Faz a gente correu, quase 18 mil. 16 a 18 mil. E não tem acordo. não tem acordo. E oferecer dinheiro, vão te prender no um negócio de palpina. Assim, eles foram avisados e desviaram o caminho para escapar e seguir viagem até São Luís, no Maranhão. A rota usada por empresas legalizadas de Caldas Novas, a capital de Goiás, passa por Aparecida de Goiânia. Mas os piratas saiantes pegam um trajeto alternativo e fogem do cerco policial até chegarem em Anápolis. Dali para frente estão seguros. O homem das revelações, conhecido por Toro, também é clandestino. A agência dele, que funciona neste boteco, dá apoio aos ônibus que vêm da capital paulista. Foi ele que resgatou nossa equipe, deixada na beira da estrada. Ainda em São Paulo, o dono da empresa previu o que iria acontecer. Se você ficar tá no meio do caminho, é preço mesmo. Vamos para a rodoviária de Caldas Novas no carro do agenciador. Toro teve que recorrer ao transporte legal para corrigir o que havia sido combinado. Depois de comprar as passagens para Goiânia, o clandestino expõe todo o esquema criminoso. Vocês têm quantos anos? Nós né? temos quatro anos. Quatro, anos. quatro anos. É. Tu faz esse, tu esse Tudo faz esse... esse Aí, essa empresa minha aqui... Eles são coligados A, beleza, a casa, você faz uma coligação. Deixa mais ou menos de 5 mil por viagem. Isso né? O que faz o esquema dar certo é a troca de informações entre os ônibus em viagem e os pontos de apoio espalhados pelas rodovias do país. Quem foge das regras, é cara. que foi, foi, foi, foi, tudo foi Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 800 veículos clandestinos foram apreendidos no ano passado em todo o país. Em Goiânia, em um único final de semana, mais de 10 apreensões. Todos levavam passageiros sem ter autorização para isso. Você tem autorização de viagem? O pai da é gente que sabe que é irregular, mas a gente vem. Não vale a pena você economizar para tentar usar um transporte clandestino, porque ele pode parar na... no meio do caminho. A consequência em muitos casos é trágica. Mãe que perdeu a filha de apenas 4 anos, atropelada por um ônibus clandestino a caminho do parque, no interior de São Paulo. Se o dono da empresa coloca um ônibus desse na rua, nessa situação aí, tá põe na vista, todo mundo diz. É o que você vai ver amanhã.